Fala aí moçada, beleza? Estamos chegando aí para mais um vídeo Aqui no canal Para fazer esse pós-jogo Dessa vitória do Borussia Dortmund por 2x0 para cima do Goringen Pela Copa da Alemanha A primeira fase que aconteceu Nesta sexta-feira Jogo que Primeiro tempo foi Muito toque de bola Até um pouco a mais do que deveria Achei muito falta de de finalizações mais eficientes, teve algumas chances, ó, o Castro chegou, fez a defesa, o goleiro muitas vezes. Mas acabou que, por algum motivo a mais, o, o, o, o próprio é, é, Dottwin fez o que ele deveria fazer. É? Então eu acredito muito que o que o Dottom, ele fez para ganhar o jogo foi, exatamente cadencia a bola, sabia que o adversário... Teve só duas finalizações no primeiro tempo, uma que o Ritz pegou. E a outra que o cara com o jogador lá perdeu o gol, né? E isso é natural de certa forma. Uh, teve aí o Rubens Zaga teve o Toger Raza jogando pela primeira vez como em jogo oficial. E isso é natural que às vezes acontece. Agora não pode também ficar tocas de monte de toque de bola e não ter uma penalização mais eficiente. Então, o Dott, ele fez aquilo que se esperava, que era o que? Ganhar o jogo e construir o seu resultado. Fez com o Marco Reis. É bem verdade que ele tocou a mão na bola. É bem verdade também que eu considero o gol irregular, mas como eu não tenho o VAR, nesta fase, lembrando que só... Lá na frente, um, a partir dessa final, aqui é nós vamos ter essa questão do VAR e o Algarve de falta. Um, fez aí o segundo gol e um golaço de falta. Acabou dando números finais para esse jogo. E é o que o Dotto, a gente Dotto, né, torcedor torcedor, né, espera. É o Dortmund mais ofensivo e é o Dortmund mais positivamente ali busca de sua vitória de sua classificação e, e ver o que, que dá para fazer basicamente eu acho que é isso aí a grande jogada dentro dentro dessa classificação agora pode ser que as coisas elas ela arrume porque tem ainda o Julian Brent né que pode voltar e tal Aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. O grande é perigo, óbvio, é esse amistoso que nós vamos ter amanhã contra o Monster. Né? Jogo extremamente perigoso, para você ter algumas contusões. Ah, Os jogadores que de jogaram acima de 70 minutos. Em menos de um espaço de 24 horas é desnecessário. Né? Então, um pouco meio. Né? Tipo do amistoso que não se deve fazer. Mas ah, o Dortmund vai fazer aí, vamos ver. O que, que vai acontecer. Lembrando que a estreia na Bundesliga vai acontecer no próximo sábado já. Às 10 e meia da manhã contra a equipe do Osborne. É um grande jogo que, você... que a gente vai fazer depois com mais calma durante a semana. Maravilha. Um abraço para vocês. Valeu.